Por que, é que Deus se apresenta para Moisés dizendo que ele é o Eu Sou? Será que esse é o nome dele? E Deus disse isso numa ocasião em que Moisés foi enviado para libertar o povo de Deus do Egito. Moisés estava preocupado em saber como ele apresentaria a Deus para o povo, como ele explicaria quem está libertando aquele povo. E Deus poderia ter dito para Moisés, fala para eles que eu sou parecido com um ser humano, ou que eu sou parecido com uma vaca, com um elefante, ou com algum inseto. Mas não, na verdade Deus não se comparou com absolutamente nada que ele mesmo tenha criado. E menos ainda com relação a qualquer coisa que tivesse sido construída pelas mãos humanas. Eu acredito que o Eu Sou agiu dessa maneira porque ele sabia que aquele povo tinha uma tendência a querer construir ídolos, imagens feitas por mãos humanas para poder representar a ele. O Eu Sou conhecia as intenções que havia no coração daquele povo, porque se eles soubessem que Deus era parecido com isso ou aquilo, eles muito provavelmente teriam construído uma imagem, como eles fizeram mais para frente um bezerro de ouro para poder representar o Deus deles. E quando o Eu Sou dá essa resposta, ele está querendo dizer que as coisas do Espírito são mais importantes que as coisas concretas, as coisas visíveis desse mundo. Ele também poderia ter se apresentado para Moisés como se fosse o Deus criador de todas as coisas, aquele que é o arquiteto do universo. Ele poderia ter dito que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas não, ele disse simplesmente que ele é aquilo que ele é. Ele se apresenta como o Eu Sou. E com isso ele mostra para a gente que ele não é um objeto físico que pertence a esse mundo e também não é um objeto de estudo da filosofia. Eu digo isso porque quando a gente conversa com uma pessoa que tem um caráter mais filosófico, essa pessoa gosta de definir todas as coisas. Tudo para ela precisa ter uma definição. Mas Deus não se enquadra nesse tipo de discussão. Ele está fora dessa caixinha filosófica. E se você é uma pessoa filosófica que estivesse esperando que eu pudesse definir o eu sou para você, então na verdade me desculpe, porque se eu pudesse definir a Deus do ponto de vista filosófico, então eu seria Deus. E, portanto, se eu fosse um Deus maior que ele, então ele não seria Deus. Mas entenda que do ponto de vista poético, a gente pode sim dizer que o Eu Sou é o Criador, que ele é o Eterno, que ele é o Todo-Poderoso. Jesus mesmo disse para a gente se dirigir ao Eu Sou chamando-o de Pai. Mas quando a gente chama ele de Pai, a gente não está definindo ele do ponto de vista filosófico. A palavra pai é um atributo que se usa para ele para se constituir uma aliança, para se constituir um relacionamento. E por causa disso também não tem problema a gente se referir a ele como sendo o nosso pai, porque foi isso que Jesus ensinou naquela oração que é chamada de pai nosso. E é interessante pensar que mesmo a palavra Deus tem uma origem de Zeus dos gregos. E que talvez dentro da cultura grega fosse possível trazer uma definição para essa palavra. E isso explica porque o Eu Sou também não se apresenta para Moisés como sendo Deus. E um bom exemplo para explicar por que as pessoas se apegam muito às coisas concretas, acima das espirituais, a gente tem, por exemplo, os judeus que dizem que o nome do Eu Sou são quatro letrinhas que eles chamam de tetragrama. Então, na verdade, tudo se passa como se para eles o Eu Sou virou um conjunto de quatro letras que é o que eles pronunciam como Yavé, e dentro disso existe uma infinidade de discussões a respeito de como essas quatro letras devem ser pronunciadas e o que elas significam. Mas na verdade tudo é muito simples, porque o eu sou é aquilo que ele é, então ele não se confunde com nada que ele mesmo tenha criado ou que as pessoas tenham imaginado ou criado com as suas próprias mãos. E se você tem interesse nesses assuntos que abordam espiritualidade e também filosofia, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em que eu falei um pouquinho a respeito dos ateus. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou!